Vai tudo passar e por ano a gente vai se encontrar todos, vai ficar tudo bem. Longe da vista, perto mas perto do coração. do coração. A segurança é o seu melhor presente.